Mundo das Tintas chega chegando aqui no TVC Agora e a gente vai falar muito a respeito do Mundo das Tintas é, nos próximos dias, é, semanas e meses aqui. Vamos lá, isso aqui é o WhatsApp do pessoal do Mundo das Tintas que mandou para gente aqui. Pode rodar a produção, roda para esquerda, roda para direita, roda para um lado, roda para o outro. Vamos lá, esse aqui, parou. Esse aqui. Final do telefone 4261. 4261, isso, vamos só tampar o comecinho aqui, o Ivo, bate um print aí, faz favor pra gente, final do telefone, 4261, 4261, final do telefone, parabéns, meu querido! Ou minha querida, Mãe né, querida. sabe que é uma família que é tá família, aqui, né? ó. É, pode, ser. pode é, ser, geralmente quem passa o rolo para cima é o homem, mas pode <risos> ser também a nossa amiga aqui que participou. Ah, agora sim, Marcos.